Aqui, no banheiro mesmo Porque eu resolvi mudar a cor do meu cabelo Ele tá esse tom mais amarronzado, sabe? Que eu pintei com uma tinta também dessa caixa Dessa, dessa marca que é da Coriton Só que eu usei a cor anteriormente, eu usei a cor loiro escuro que na minha cabeça... E eu ficar tipo um castanho claro, né? Só que não ficou. Ficou assim mais. amarronzado, tá vendo? Então, eu resolvi que eu vou mudar. Tava na hora de retocar a raiz. E eu resolvi que eu vou mudar a cor dele. E eu vou pintar com esse aqui. Também da mesma a marca, tá? Também da Bela Escuritão. Só que esse daqui é o castanho claro. E olha só, nova embalagem. Colocar aqui uma mulher cachela. Já terminei de aplicar no cabelo todo. Coloquei uma touca aqui. Passei um pouco de creme dental aqui. Pra limpar aqui que eu manchei o rosto. Também manchei as costas. Manchei os braços. Olha só toda manchada e agora esperar agir e quando terminar eu vou mostrar o resultado tá cabelo já seco e finalizado para quem já me acompanha aqui ao longo dos anos já sabe como é que eu faço a minha finalização não teve nada de diferente depois né, dessa minha pausa eu não mudei nada, minha finalização continuou do mesmo jeito, tá? A única coisa que mudou é que agora é, eu uso outros produtos. Então, eu tô usando pra finalizar meu cabelo, eu tô usando esse aqui da Sala online que é o creme pra pentear de cachos dos sonhos. Ele é pro cabelo do tipo 2A, B e... 2A, B, C e o 3A, tá? Que é esse daqui. Ele é bem levinho, deixa os caras de bem soltinhos. Gosto bastante dele. E tá, que eu tô arrumada pra mostrar pra você o resultado deste cabelo. Não sou a mesma pessoa, Ai, Jesus, olha só. Fiz aqui um penteadozinho básico, tá? Só pra mostrar mesmo... Não, só pra mostrar não, né? Porque eu fui passear, já fui trabalhar hoje, já fui doaxi. Então tá aqui. Esse é o resultado... Da pintura, tá? Ó. Oh. E da finalização também. Então, a finalização super leve. Eu fiz, eu fiz aquela técnica do lock, tá? Que é o líquido, óleo e creme. Então, eu passei óleo de coco nele. E aqui está. Né? A finalização dele e o resultado da cor. Eu achei que a cor ficou super uniforme, a cor ficou super ok. É, creio que eu consegui, né? É, consegui finalmente fazer a correção da cor do meu cabelo. Então eu agora já sei que a cor que eu vou usar é o 5.0. O castanho claro tá aqui. Estou apaixonada. Estou apaixonada mesmo, real, oficial, e eu não consigo olhar pra bendita da câmera, né, bonita. Então pronto, tá aqui o penteado, vocês gostaram? Depois vocês me contam aí nos comentários. Se vocês quiserem, eu ensino como que faz, mas não tem segredo, tá bom? Então, um beijo, fica com Deus e a gente se curta.